Thank okay. you. A primeira pergunta que tinha a ver com as ligações entre o cinema e as artes plásticas, uhum. tu estudaste ciências de comunicação? Sim, eu estudei ciências de comunicação e, e depois dentro de ciências de comunicação escolhi uma área que tem várias áreas, escolhi uma área que se chama arte de comunicação, mas depois no terceiro ano, ou seja, no ano em que se escolhe a área, a minha grande amiga foi para Paris fazer Erasmus e eu quis ir com ela, fizeram o mesmo tempo que ela, para o mesmo sítio, e a ligação que havia era com a Paris de Vincennes e o departamento era o departamento de cinema. Portanto, uma cena, a entrada no cinema foi completamente exterior ao cinema. <risos> assim. Quer dizer, apesar de eu gostar de ver filmes, eu não sei o quê, mas não tinha... E, e pronto, e na, na, em, em Paris, Fiz algumas cadeiras de cinema. Na verdade, o primeiro filme que fiz foi numa, numa cadeira que não era do departamento de cinema, mas em que tu podias fazer o que tu quiseses. E, depois, quando voltei, comecei a fazer, na verdade, comecei a fazer as cadeiras todas da área, todas, quer dizer, todas as que as pessoas me interessavam, da área de cinema. Portanto, acabei por, e acabei por ficar muito ligada. Naquela altura vi uma coisa que era o LAPCC. Ok. Que era uma espécie de... Era um laboratório de cinema e de televisão que funcionava de uma forma como uma espécie de. Era, era gerido por alunos ou ex-alunos e que tinha assim uma pulsão de produção e de experimentação e não sei o que, comecei ia ficar muito ligada a isso. E nesse contexto. E se pessoas, aquelas coisas, não é, E nesse contexto, estás tantas que me corri com uma grande amiga, que é a Matilde Neves, para o ICA, conseguimos uh, subsídios, extraordinariamente para uma curta. <risos> E de repente, tive dinheiro e então fui para o arco. Ok, esse é o resumo <risos> Sim, portanto, do é percurso uma todo. Que ficou, Sim, Já tinhas realizado algumas que começaste a realizar até lá em Paris? Sim, portanto, Sim. o primeiro filme que eu fiz foi em Paris. E depois esse com a Matilde, já fizeste aqui em Lisboa? Sim, depois fiz, fiz filmes no contexto da, da faculdade, para cadeiras práticas. Uhum. Fiz três, na verdade. E, e depois o primeiro assim, à série, a bruta, com equipa, obviamente, não sei o quê. Foi com a Matilde já em Lisboa, e nessa altura tive, tive dinheiro para ir, quer dizer, eu já desenhava, na verdade agir é porque corresponde ao momento também que o Paris e começo a desenhar. Okay. Começo a ter a, a prática dos cadernos, que desenho sobretudo em cadernos, e, e de repente tive dinheiro e, portanto, fui, fui para o Arco para, para desenho. Fiz um ano, entrei, entrei diretamente no segundo ano do, do Arco, depois fiquei assim, em grande crise com tudo e deixei, deixei o arco, e deixei, assim, deixei <risos> tudo, e, e depois, mais tarde, passado um ano, acho que foi passado um ano só, voltei para o arco para o curso avançado, que é uma coisa já, não sei se tu conheces, mas é uma coisa que já não está, provavelmente, ligada a nenhuma área. Ok. E é assim, uma coisa mais turida, tornando okay, experimental para aumentar aulas, é, assim, uma coisa Sim. que que é, podes fazer aulas, mas não é pronto e foi fui isso e depois a seguir no último ano de, nesse último ano do segundo ano fui fazer um não é um Erasmus porque não é isso não é isso não tem bolsa não? mas quando fiz um intercâmbio para estar para estar em okay. uma escola através que tem ligação com o ar, que tem a razão que eu fui foi porque tem uma relação tem uma que é uma escola de artes chama-se escola de artes decorativas até acho. Uhum. e tem um forte componente de gravura que era uma coisa que eu gostava muito de experimentar e então, pronto, fui, fiz gravura e quando voltei outra vez em grande crise, estas crises, não é? Obrigam-nos a um, um bocado sem. Pronto, sem saber basicamente o que havia de fazer da minha vida ou como é que havia de ganhar a vida ou um bocado sem. de um, que sempre tive alguma resistência ou dificuldade, não sei se as a fazer, a, a entrar nos, ou seja, não queria ir trabalhar para cinema, para ver, nem queria provavelmente andar de galeringa ou seja, não queria nada disso, portanto, uhum. ou seja, aquilo que seriam as saídas difíceis, mas mais diretas, não eram as propriamente que eu queria, porque assim, outra vez, em grande crise, e nessa altura, também, por mero acaso, tinha feito um, um curso. na minha vida, de facto é minha ou são todas as pessoas, na verdade. Isto é assim. A gente imagina ficar quando é pequenininho que isto é tipo... É? Sim, que é um carreirinho Mas não, é, não é nada, as coisas estão sempre a... Claro. E tinha feito um, um curso de guia de jardim botânico. Ah! Sim. Mas, nunca fui guia, mas era um, era um curso. E como eu gostava muito, gostava, não gosto muito de, de árvores e dos nomes das coisas e fui fazer esse, fui fazer esse, esse curso. E depois disso soube que a Associação Chilhos de Mulheres estava a fazer uma série de oficinas em, em parceria com o Jardim Botânico, e portanto fui falar com eles. E Sim, pronto. a coisa deu-se naturalmente. E aqui entra aquela parte e em que tu estás na, na educação tem, para o cinema E começas a trabalhar com, com crianças também, jovens? Sim, crianças, e professores. jovens. E professores é mais tarde, porque portanto, durante muitos anos fiz oficinas de cinema, algumas com professores, mas poucas, ou com adultos. E depois, há, eu peço emendadas, mas vai para aí há 4, 5 anos, começou este projeto do CINED, que hum, foi aquele que eu falo na, na... No, no Argumento, no 177. E, hum, e comecei a trabalhar em formações em que são mesmo, pronto, formações de pessoas em que até ao Covid, agora a coisa tá, teve que se uh, adequar e, portanto, sim. também perdeu-se grande. Pronto, não é aquilo que era o, o coração da coisa, está um bocado fora do centro, uhum. as projeções conversam, não é? pois. Em que tu tentas trabalhar com as pessoas, mas, na verdade, estás a trabalhar com, a, com os grupos, não é? Para os preparar a eles para hum, para dar aulas, para, não. Não, para falarem sobre filmes com os e, alunos? Isso, ou seja, a ideia é que uh, tu disponibilizas, portanto, tu, as formações são um, aulas com, uh, portanto, só com só professores, sessões só professores e sessões de projeção conversa com os alunos. E a ideia é que tu uh, formas os professores, formas apresentes, Sim. convidas as pessoas a entrar numa terminada de metodologia, com, com, com a trabalhar a partir de uma série de filmes, de de, de entrar no cinema, porque há é um, problema, um problema muito grande, que eu falava também isso no Número, e acho que é uma coisa que toda a gente, acho que é uma coisa muito evidente, que é os filmes nas escolas, a maior parte das vezes, são usados, quando são usados, são de facto usados, e, e de uma forma muito ilustrativa, Sim. ou seja, por se do tema, e, portanto, aquilo no fim, vai-se falar dos conteúdos que têm a ver com os conteúdos curriculares, yeah. portanto, fala-se muito pouco de cinema, mas especialmente cinema enquanto matéria cinematográfica, assim e fala-se muito pouco da experiência sensível do que é que é então, ver no filme, é? do encontro com aquilo. Então. E, e, por causa disso, estas formações sempre tiveram estes dois lados, de apresentar essa metodologia, e depois, nas projeções de conversa com os alunos, no fundo, és tu o formador que estás a dinamizar a conversa e, portanto, os professores veem em ato, de facto, o que é que acontece hum, quando tu sim. pões aquilo em ação. Pronto. É um exemplo, sim, pois. Sim, é exato, sim. é um exemplo. Pois a ideia é que eles trabalham autonomamente com os miúdos e, esperamos nós, <risos> a seguir na sua vida fora da formação, não é? Tem, continuam a ter acesso ao filme, às metodologias, às ferramentas pedagógicas e, portanto... Absorvam e adotem algumas... Exatamente, vezes. e têm a hipótese de continuar a sim. trabalhar com os alunos. Sim. Ah, então, para ti, agora... Voltando um bocadinho atrás, uhum. o cinema veio, de alguma forma, primeiro do que as artes plásticas, assim, mais ou menos simultaneamente. Uhum dificuldade ah, então, em, em, em, em separar o que, que é que tem primeiro, é primeiro, é? primeiro? Onde é que as coisas acho que acontecem? Todas um bocadinho porque o cinema aconteceu, como estavas a dizer, um bocado por acaso, não é? porque tu foste para A escolha e... de cinema aconteceu por acaso, sim, sim. e nessa altura começas a desenhar também. Sim. Mas para ti eram coisas que se relacionavam de alguma forma, ou eram dois mundos um, independentes? Então, eu fiquei a pensar nessa pergunta que tu me fizeste. <risos> Foi a pergunta que eu pensei mais. Porque foi a pergunta mais generosa do ponto de vista de se pôr de gente. E, e então, quer dizer, é assim: à partida, eu acho que estão ligadas, porque. E, e, como poderia ser outra coisa qualquer, que ia ser qualquer outra arte, digamos assim, ou qualquer qualquer outro modo criativo de relacionar com a vida e com o mundo, no sentido em que eu acho que tem os dois a ver com uma um estado de atenção. para hum. perceber e nesse sentido eu acho que em mim vão ao menos vão buscar ao mesmo sítio estás hum, a perceber sim. Uh, ou seja eu tinha essa esse sítio dentro de mim ou a pulsão para encontrar esse sítio uh, eu, eu, eu, eu eu acho que o, o, de formas muito diferentes uh, ou muito diferentes porque são também muito singulares, não é mas o, Aquilo que, que, me, que, me, que me faz uh, fazer filmes ou, ou, ou desenhar tem muito a ver com, com a alegria, hum. e, que, que a, e a alegria no fundo é tu conseguir estar no presente. Né? Tu estás agora, estás aqui, não estás a pensar o que é que não fizeste, ou o que gostavas de -te ter feito, ou o que é que devias estar a fazer, estás naquilo, não é assim uma espécie de… Uh, Ali, né? uma cena quase meditativa nesse sentido de, de deixar estar. É uma relação com o um mundo muito, muito bonita, muito simples. Muito, sim, sim, nesse sentido de, de pronto, estar ali. Que eu acho que é muito uma coisa que tem a ver com, com o estado das crianças em relação hum. a, sim, ao que lhes acontece, ao que aparece. Ao que, pronto. Um, e e, e, o, e o, o desenhar e o filmar são propiciadoras de facto desse estado. Hum, sim, sim. E, e, portanto, eu acho que à partida isso isso já estava. É claro que depois, a medida, quando vais entrando uh, no, no cinema ou, ou no desenho, uh, eu, eu, eu digo desenho, mas desenho não é necessariamente desenho porque é carvão, é desenho porque tem a ver com, com, com, com uma relação com o parceiro. Pode ser pintura, pode ser gravura, mas é sempre desenho. Para mim, para mim não é, tipo, é assim, é para mim na minha experiência. Uhum. Não é? um, e claro que, à medida que vais entrando nisso e que vais desenvolvendo as duas coisas, tu uh, vais estar percebendo que na verdade há muito mais coisas que se ligam, uh, que estão em diálogo. Uhum. Uh, e, por exemplo, um, eu pensei nisso depois quando tu, quando tu fez essa pergunta, eu pensei no, no cartaz. Uh, mas isto acontece em qualquer, em qualquer desenho, em qualquer... Que é exatamente como num filme, uh, quando estás a montar, Hum, não há certo nem há errado, não é? quer dizer, tu podes ter uma ideia, tu podes ter uma vontade, mas é só no fazer que aquilo se começa a revelar e se começa, começa a ganhar um corpo próprio com o qual tu tens que dialogar Sim. <risos> diretamente, não é? que já não é, lá está, é no presente e não na ideia, uh -huh. não é? E as coisas são brutalmente orgânicas, ou seja, tu mudas uma duração de um plano, ou tu mudas uma mancha de cor, ou uma cor, ou e tudo aquilo se transforma, não é? ou seja, é uma, é uma matéria viva, não? quer dizer, até encontrar o sítio onde pousa, Sim. que tu podes sentir que está que, que tá melhor ou, ou pior uh, pousado, não é? fechado o sentido da sua ele, ele encontra o seu o sítio onde pronto, já, não, já não vibra, mas já não vibra em, em, em diálogo, estás a ver? E isso, e isso uh, eu acho que acontece. Muito num filme e acontece muito num, num, num desenho. Uh, por outro lado, eu também, eu na, na, no desenho, a da, da, da altura, comecei muito a trabalhar a ideia de. Um, como é que eu vou dizer isto? Porque. Um, uhum. um, um, então. Um, eu acho que isto que acontece, que eu estava a descrever, na verdade, é a mesma coisa que acontece na vida. Sim. Ou seja, está tudo ligado, não é, e, e nós, de alguma maneira, estamos sempre a, a lidar com a maneira como as várias coisas se conjugam e encontram a sua forma harmoniosa, uhum. e, e quando as coisas são, estão, estão, estão quebradas, elas são ao mesmo tempo uma, uma ruína, ou seja, estão num estado de incompletude, que, que tem um certo, uma certa uhum. né, uma certa perda, mas ao mesmo tempo elas têm assim a potencialidade do, do todo. E, desculpa, isto agora parece assim super intelectual, mas estou a tentar explicar não, não, uma coisa claro. que não é muito fácil para sim, mim. Sim, sim, <risos> sim. E, e então... Uh, eu comecei a, a, a esta ideia do fragmento, que o fragmento, na verdade, é, é, é sinal do todo. Uhum. Não, não necessariamente é no, no, a ideia de que o todo não está lá, mas que o todo ainda está lá. Uhum. Tá? E que, na verdade, se pensarmos bem, tal como num, a grande coisa para mim no cinema, uh, muito na prática, por exemplo, com os miúdos, é esta cena que eles dizem, por exemplo. Uh, ah, que, tu o que é que queres filmar? Eu quero filmar isto. Esta sala. Uhum. E tu dizes, e ok. E, então, me e. e, e então, pega na câmera. E eu, pega na câmera, eu põe a câmera e Então, tá bom? Tá. E eu, ok. Então, pega na câmera e põe noutro no sítio. tá bom? Tá. Então, ou seja, Sim. e muda a câmera os cinco para eles perceberem que, na verdade, todas podem ser boas. tu boas. Claro. Tu, tu tens que escolher como é que devolves o teu olhar através daquilo. Porque nós olhamos na mesma maneira que o cinema, não é? Tipo, tu tens que reconverter o teu olhar, que é assim, é isto. isto, na verdade, é um fragmento, um plano é um fragmento, não é? Deixa imensas coisas de fora, para mesmo tempo, contor tudo, contor tudo o que está fora. sabes o que dizer? Então, esta esta relação do fragmento, na minha relação mais com o desenho, com as artes plásticas, foi uma coisa que comecei a trabalhar começando a trabalhar a partir, precisamente, de uh, bocados, seja esses bocados, coisas que eu crio para serem bocados, não é? sejam bocados que são, de facto, bocados, como Sim. sei lá, um bocado de um chão, um bocado de, pronto. E, e eu acho que esta ideia... E, e, e o desenho é construído a partir de, uh, dessa ideia de... Que é que tu, a partir daqui, como é que tu reconfiguras uma relação com esse todo que não, que não pode estar lá? Uhum. Pronto. Uhum. e que é um bocado do um trabalho no, no cartaz não? acho que tem é sim claro, exato. Um, um, é, como é que seja como é que aquilo, como é que aquilo cresce para fora sem apagar o, o, o começo mas ao mesmo tempo criando uma um, uma nova coisa sim, sabe? Sim. e eu acho que isso tem muito a ver com, com, com o cinema no sentido do daquilo que eu estava a dizer e hum, e porque, de mesmo mesmo que tu faças só um plano, isto não tem a ver necessariamente com... Ou seja, mesmo quando é só um plano também há montagem, né é? Uh, tu... tu, tu uh, o mundo existe, tu existes no mundo, e, e fazes um gesto perante esse mundo que existe, não um se encontra, ou o mundo fazes, convoca-te a ti, também acontece. Sim. E tu, ok, o, o que é que... É? E tu tens que, tens que... Tens que, no sentido em que sentes essa pulsão, de o apresentar de outra maneira, não numa ideia da originalidade, não tem a ver com isso, é que no fundo para tu fazer jus a essa, a essa pulsão, tu tens que devolver qualquer coisa, não é? Sim, Tens que -te apresentar qualquer coisa sim. de novo, sim, que isto é uma coisa que está sempre assim, não é? Não é? Tipo... Um... <risos> sim, sim. E ok. Pronto. Não sei se ficou... Não, é? não super, super. <risos> um, eu... Estavas a falar de, da cena do fragmento e estava a pensar, tem muito a ver também com a colagem, não é? Ou seja, não uhum. só tem a ver com... com com o trabalho que fizeste, com a maneira como decidiste uh, explorar o filme, uhum. né? uh, agora para o uhum. mas uh, a técnica da colagem em si também está muito, é muito propícia a explorar isso, não é? Uhum. Uhum. E tu costumas trabalhar com colagem, é? Ou... uhum. Uhum. Costumo neste sentido em que, por exemplo, se, se, tu, se decido trabalhar se deixas de se de trabalhar é torna a coisa assim super profissional <risos> isso não é de todo profissional não é mas imagina eu me vou andar na rua e encontro um um, um bocado de, de fragmento de parede sabes que tem que fica duro porque tem muitas camadas de tinta sabes que, quando uhum. acontece porque vai depois aquilo é broa e fica um bocado e esse bocado na verdade depois tem um bocado de azul e depois tem uma camada Sim. de amarelo que ficou por trás, é? Portanto, e aquilo de repente encanta-me porque o colorido não é <risos> eu decido pegar naquilo. Eu, quando quando eu pego nisso e o ponho em cima de uma folha de papel para a partir desse bocado ampliar as cores, por exemplo, e, é? É, é de facto uma colagem não é? nesse Sim. sentido, não é? Porque e de facto eu acho que esta, esta coisa do fragmento está sempre ligada à colagem, porque mesmo que tu não coles com cola, não é? tu estás a, a agregar isso a, um, a um, outro, um sítio onde.. vem de um sítio para outro, não é? Certo, esta... certo. sim, sim, sim. E tu para este trabalho chegaste, pensaste logo que querias fazer uma colagem? Não, ou... a, a questão é, há aqui uma. Há aqui, eu estou aqui a falar, isto é éste uma coisa assim super. <risos> Mas há uma razão também uh, uh, mais... Uh, prosaica? É, sim, sim, sim, no fundo, é mais prosaica. Uh, e e mais, mais íntima, menos ah, okay, intelectual. Okay. Que tem a ver... Uh, que tem a ver com... Uh, uh, a angústia do começar, não é? Certo. Okay. Ou é uma coisa, eu estava a dizer há bocado que a minha prática de desenho era muito os, os, os cadernos. E os cadernos, de facto, são assim uma coisa maravilhosa, não é? Mas os cadernos têm, eu não direi um problema, é uma característica. Uhum. Que é, eles abrem-se e fecham-se, não é? E, e, e só se abrem para ti ou para alguém que tu mostras não é? Não é uma coisa que tu fazes... Primeiro não ocupa muito espaço Sim. <risos> e depois não é uma coisa que tu fazes para necessariamente ser vista por por, por outros. E, portanto, é a, a minha maior prática de desenho é uma prática, na verdade, muito íntima, diarística, nesse sentido de entre mim e mim, ou seja, não tem não, não, não obedece nenhuma, nenhuma regra. Houve uma vez um amigo meu que me disse uma coisa muito bonita, um amigo meu que foi meu professor no arco, disse uma coisa muito bonita, porque eu lhe qualquer coisa no caderno por causa de uma conversa qualquer, já não sei, não interessa. E depois ele teve a folhear e disse. um é que foi que um caderno O um caderno um, um, guarda todas as lições, não é? Porque não segue. Um, um, não é? é mesmo uma procura, não é? Portanto, portanto pode estar a fazer um rabisco qualquer, como pode escrever uma coisa, como. pronto, não tem esse lado de não. final. Sim. <risos> Quando partes, quando eu, não é partes, quando eu parto para, o, para qualquer coisa que é para o outro, não é? Não sei que esse é feito mesmo para fora, não, é? não sei, um, esta é, é, isto já não, não, é, não, não está ativo, não é? É outra coisa, pronto. E, portanto, eu comecei a perceber uh, que, na verdade, é muito mais fácil, um, é muito mais, tenho que dizer uma coisa aqui, que é, eu quando entrei no arco, eu tive duas pessoas que foram muito importantes para mim, que foi a, a, a Armanda e o Thierry. E, e a Armanda tinha uma coisa muito... O um, um modo como ela dava, como ela... Um, não é? Dar, dar, é, é dar aulas, como ela fazia as coisas acontecerem, é, é E o Thierry também, embora de outra maneira, era criar enunciados. Hum. Não? E os enunciados, tal como a escola em geral, são um fundo armadilhas criativas, não é? Hum. Que, que, põe perante qualquer coisa e tu tens que arranjar uma resposta que não é certa nem errada, não é? Porque não, não, tens de descobrir qual é a tua, onde é que aquilo se encontra. E um, quando saí da escola, quando deixei de ter anunciados que me fossem dados, não é? Deixei de ter essas prendas. Um, a maneira que, que eu encontrei para, no fundo, Continuar, fui criar os meus próprios enunciados, não no sentido de escrever o enunciado, mas de entender, a, a, lá estão os fragmentos, como o enunciado. Uhum. Tu, tu partes daqui e a, e a partir daqui. quando é que Portanto, eu, eu, eu sempre fiz muitas coisas, mesmo, mesmo em gravura, em que não há propriamente. não é um trabalho em que, em que haja propriamente a, a colagem. Uh, e em que o trabalho de continuação também, também se passa de outra maneira, mas sempre, sempre partia muito de, de coisas. E no próprio cinema, na verdade, também. Uhum. <risos> à exceção... De, nem à exceção, mesmo esse primeiro filme que, que eu fiz com a Matilde, porque os outros primeiros filmes são muito... Um tipo, ah, eu consigo falar, eu consigo dizer coisas com isto. <risos> tipo, consigo... Uh, portanto, são mais... Uh, mais... mais selvagens, é? mais, uh, mas a partir do momento em que começo sempre partido de qualquer coisa, eu acho na verdade isto é, que acontece a toda a gente, não é? de partes, de, sei lá, partes de um desgosto, partes de um personagem que te inspirou, partes, não é? É, na verdade, que toda a gente acontece isto, não é? partes sempre de qualquer coisa. E, e Mas no, no meu caso, na verdade, aquilo criou um, os, os, os filmes uh, uh, começaram todos, sinto que eu não fiz muitos, atenção, parece uma filmografia <risos> gigantesca, mas os filmes que, que eu fiz uh, começaram a ser descontados uh, de coisas específicas. Ou uh, seja, de um conto, de, de, um, de uma imagem, de um filme, certo. de um O um. que me leva também a outra pergunta que eu tinha, que era sobre de onde é que vêm mais ideias, não é? Se é porque nós aqui pedimos-te um bocadinho para fazeres um... Para teres uma ideia a partir uhum. da, Pronto, eu fiz aquela distinção, vida e arte, a partir Sim. da arte. Uhum. E hum, tu tens essa... Agora estás-me a dizer, por exemplo, um conto, pode, pode surgir uma coisa assim, mas também um uma parede uh, descascada, também, te pode Sim, mas no, ci no, no, no cinema hum, assim, a, a minha experiência de cinema assim mais à séria, ou seja, com orçamento, com equipa eu não sei o que, foi desastrosa do ponto de vista <risos> da, uh, da vivência. Quer dizer, óbvio que aprendi imensas coisas, né? tipo, não é? Tipo, não é... Mas emocionalmente foi uma coisa de um desgaste absolutamente hum. absurdo, para mim, ou hum. seja, que foi uma experiência Pronto, uh, e eu voltei a fazer um filme nesse esquema, num esquema um bocadinho diferente porque era uma coisa, lá está, sem subsídio e não sei o quê, portanto não tinha para mim aquele peso de, de aquilo ter que chegar a algum sítio, não é? Um, mas eu na verdade eu descobri que... Hum, que, que os... Mentira, eu, o curso da Gulbenkian, da DFP da, da do, do, que é o curso... Exatamente, exatamente. Esse, esse, esse foi, um, foi um filme feliz, apesar de ter sido com, com... Quando eu digo feliz é no sentido que a experiência foi uma coisa de... Leve. Sim, leve, e de descoberta e corre mal, mas corre bem para tipo não há problema. E, tipo, Sim. Talvez por ser no contexto de uma escola, né, apesar de tudo era, era mais um controlado. Sim, era mais... Um, mas, na verdade, depois, a partir de, daí, a partir desse, desse daí, uh, os, um, os filmes foram sempre muito um, ligados a, muito por causa do Gonçalo Rebelo, não é? Porque Gonçalo hum. tinha… eu conheci o Gonçalo na, nesse, nesse curso, curso, e o Gonçalo tinha, como já te falou, a uh, longa noite de curtas, uh -huh. não é? E, portanto, sim, sim. criou uh, o enunciado, Criou <Teu> a armadilha, <risos> generosamente, uma armadilha, Uh, e, portanto, e, e de uma forma muito não é? que eu podia ser, fosse o que fosse, não é tipo, e, portanto, uh, um bocadinho como ao caderno, não é? nesse Sim. sentido. E e, e, e e eu comecei a fazer, uh, é? por causa disso, comecei a fazer filmes com uma grande amiga minha, que, que é assim, nós somos assim uma espécie de par, ou seja, a pessoa ou seja, eu já fiz muito trabalho, muitas coisas com ela diferentes, de, Sim de género de trabalhos diferentes e há, há de facto, uma, uma cumplicidade muito... <risos> e, e, e nós, com muitas vezes, não havia propriamente a vontade de fazer um filme. Nós tínhamos, quer dizer, não era de ah, eu gostava de fazer um filme sobre isto. Não era. O Gonçalo mandou-lhe <risos> para a atória, nós temos que entregar o um filme até não sei quando, o que é que nós vamos fazer. Certo. <risos> Pronto. E, portanto, era uma coisa de... não era não partia dessa vontade de fazer de fazer aquele filme, tinha a ver ok o que é que a gente vai fazer, pronto, uh, e, e isto uh, pronto tem esta tem a leveza de tu, portanto, tínhamos algumas ideias, às vezes fazíamos coisas como, por exemplo, tipo, abrir um livro e ver o que é que nos saía, que era para ver o que é que a partir dali, estás a ver, sem mesmo, sem quase sem, sem, sem escolha. Depois escolhes sempre um bocadinho, não é? Mas estás a ver nesta claro. coisa. A partir daí, nós começámos de forma muito orgânica, ou seja, não foi uma coisa que decidimos que fosse assim, começámos mesmo a fazer uma... Um, um, ou seja, já, já há uma, uma linha, uma filmografia que, de facto, esses filmes todos que nós fizemos para, o, para o, ou quase todos, não são todos todos, mas quase todos os, os filmes, são filmes que partem de, partem de, partem de filmes, partem de, de quadros, partem de, de livros, partem... E no todos, desenho é diferente? Sim, no desenho é diferente... Sim, no desenho é diferente. Quer dizer, eu, eu, eu adoro os quadros que existem, seja, tipo, sou daquelas pessoas mesmo que quando vou eu museu, já não vou há bastante tempo, mas tipo, fico feliz de estar ali uma hora ao pé de qualquer... Tipo, ou seja, gosto como gosto de ver filmes, nesse sentido do que aquilo que me dá, mas... Hum, não, não, não, não, não é a mesma, não, é, não, é, não funciona da mesma maneira. Talvez porque, quer dizer, neste caso, por exemplo, a armadilha que tu me lançaste foi um bocado a mesma coisa, não é? Tipo, é, tens um filme, como é que vais pegar nisto? Sim. E porquê? O... Porque é uma... o Human. Sim. Um, bom, porque gosto imenso do filme, não é? Ou seja, claro. a partida é, é isso. Mas há muitos filmes de que eu gosto muito, não é? Sim. Um, e eu, quando, quando tu me perguntaste isso, qual é que né, falaste dessa hipótese, eu fiquei um bocado assim, a dar às voltas, as, as <risos> coisas, qual era que, que é o filme que seria, mas depois lembrei-me de uma, de uma conversa que uma vez eu tinha tido, um, em que se estava a falar não do filme favorito, aliás, não se estava a falar isso foi alguém que disse isto, que era o filme que eu gostava de ter feito. Uh -huh. E eu pensei, ah, isto é, uma, é, uma, é, um, é um bom, vamos dizer, é um sim, critério um monte, mais simples, <risos> tens que escolher, então, pronto. E eu, de facto, tenho um bocado essa relação com o manander da the influence, é claro que eu gostava de ter feito, mas não acho que fosse capaz de fazer, sim. não é? Não é nesse sentido, mas, mas gostava de ter feito neste sentido que, que, que eu… Um, o, o Caça Vetes, um, pelo modo como ele, como ele trabalhava, e eu não sou nenhuma entendida no Caça Vetes, isto tem só a ver sim. com o mesmo, com, não é? Com ter visto os filmes e com aquilo que. a tua um, deles. Yeah, um, O Caça Vetes, com o modo como ele trabalhava, esta ideia que eles eram um grupo, não é? Era, um, era, um, era uma comunidade, Era uma família. Sim, sim. <risos> um, primeiro, esse lado comunitário para mim é. é, é, é Pronto, alegra-me, é? acho é? Acho muito bonito, acho muito rico, acho muito... Hum, e, hum, e, o, e, o, e, o, e o modo como as, as várias partes, lá está, se articulam é? Da câmara, ao som, o ao argumento, aos atores, aos que não são atores, os que são mães, os que são... Assim, portanto, o modo como tudo aquilo se... Hum, é uma coisa que eu, que eu, que eu admiro imensa essa capacidade de da vida estar nos filmes, uhum. não é? E na verdade essa foi a minha a minha, a minha grande ilusão com, com, não com os cinemas, mas com o começar a fazer cinemas, especialmente quando deixei essa parte mais voraz inicial e comecei a fazer coisas mais já na faculdade já mais foi aquilo por exemplo, o primeiro filme que eu, que eu fiz na escola. Era uma cena super coletiva e com tipo não sei o quê, e nessas ideias, uma coisa portanto, muito, muito fixe nessa cena. E, e, e a experiência de rodagem foi uma coisa incrível. Mas depois chegas ao, ao fim, ao filme que chegas, e eu tinha aquela sensação que o filme era morto. Hum. O filme estava morto, quer dizer, ou seja, a, a experiência tinha sido de enorme vida, mas isso não tinha eu, eu não tinha sido capaz de. Hum que essa, essa centelha de vidas estivesse, incendiasse o filme, uhum. para vocês a perceber, e pronto, é claro que foi o primeiro filme, certamente, há imensas coisas aqui que se podiam falar a propósito disso, mas de facto, esse, essa essa chama, no caso do haver-se esse incêndio, é, para mim, é, pronto, é assim uma coisa muito tipo, claro que não tem que ser, ou seja, isto não acontece só no Caça-Avetes, é? no Braçom acontece e o estilo é completamente, não, é, tipo, não tem nada a ver, não é? isto não tem a ver com... Mas, de facto, o caça -Vetes, esse filme, que aliás foi o primeiro filme dele que eu, que eu vi, foi aquele em que, que tive, tipo, primeiro, aquela presença do... Viste é é? no cinema, é aquilo? Vim vim, vim, vim na Cinemateca tu costumas, costumas ir? Costumava Agora menos Não, eu, eu quando vim de, de, de Paris Assim, a grande cena foi precisamente Eu comecei a ir à Cinemateca Naquela ah. altura só havia duas sessões Mas eu via ia, ia muitos, muitos, muitos, muitos, muitos muitos filmes Eu via a regra de dois filmes por dia okay. Depois comecei a trabalhar Comecei a ver mesmo Depois também comecei a trabalhar em legendagens E portanto comecei a ver filmes que não veria e, De outra mesmo, maneira Portanto, a coisa foi, foi, foi, foi variando, e depois fui viver para. Vivia pertíssimo da Cinemateca, na verdade, e depois fui viver para Sintra, e portanto. Deixou de haver essa coisa, depois tive uma filha e ainda. <risos> Portanto, deixei de. E eu não, eu não tenho esta. Não, não é para mim que não gosto, mas não tenho de facto este hábito de ver um filme no meu computador. Okay. Não é uma coisa que me. Okay. Eu gosto daquela coisa de cenas biceps. Sim, <risos> também, eu sou igual. Uh... <risos> hum. Mas. E, ou seja, isso também me leva àquela questão das transformações que tem havido não só na maneira de uhum. fazer, mas também na maneira uhum. de ver, uhum. não só o cinema, mas tudo uhum. e eu não sei se, pronto, tu apresentas-me a dizer que gostas muito dos cadernos uhum. tu és meio analógica, se calhar sou, e, sou completamente analógica <risos> e portanto, se calhar queria, queria saber se estas transformações que, que estão a acontecer e que pá, uhum. são assim super evidentes, tem uhum. têm influenciado de alguma forma o teu trabalho ou se tu é muito... não. não. Não porque eu até costumo gozar e dizer que eu sou anacrónica. <risos> porque eu não, não, não, não, não tenho. Eu, eu, eu, eu, não é que eu não. Como é que eu posso dizer. Um, eu não, eu não sou uma pessoa da técnica uhum. de, de toda, seja para mim as máquinas são, por exemplo, umas coisas super complexas. Por ou seja, eu, por exemplo, eu consigo filmar, mas é pouco importante, contudo, tudo não, não não não tenho essa aptidão, uhum. não, não tenho essa uh, e, e portanto tenho muito pouco, uh, ou seja, não é que não tenha propriamente interesse no que é, nos, nos resultados que a técnica tem que ter, mas de é, é tal maneira o esforço que eu tenho que fazer para isso que hum, não, não é para isso, não é para isso, sou muito mais uma pessoa do artesanal. Certo. A mim parece muito mais simples, mais evidente, tu tirares uma fotocópia, cortares, pintares, não sei o quê, trateias, no fim, utilizar porque aquilo tem coisa, do que photoshops e não sei o quê, e, pá, tipo, e, não é, e, e mesmo do ponto de vista do, do, do resultado, Uh, um bocado, voltando àquilo que estávamos a falar há bocado do freio de mente e não sei o que, para mim o corpo é uma coisa absolutamente fulcral, não é? Sim. Ou seja, a, a physicalidade. Corpo, sim, a matéria, sim, e, e a, a mediação de, da técnica é uma, é uma coisa que te afasta muito do, do corpo, não é? Não há, não há borras de café que caem em cima de um desenho de computador, não é? sim, a não sei que tu decidas, ah, vou arranjar o um efeito de borra de café, sim, <risos> sim, sim, sim já sim. não é a mesma coisa, é? mas tu estás mais mais exposta a isso, ou porque tens uma filha, porque estás a trabalhar com miúdos uhum. muito, não é? Uhum. E isso, de alguma forma, ou seja, obriga-te, ou não, uhum. a, a estar a ser premiada ou, ou, tu, ou és tu que fazes o um movimento contrário e, e pões lá uns cadernos e os lápis de cera para a tua filha? E... Não, eu claro, eu ponho, eu, ponho, eu ponho os lápis de cera e os cadernos para a minha filha e sem dúvida. Uh... Eu, eu, eu resisto bastante, eu sou é um bocado bota elástico neste sentido, eu resisto, de facto, bastante a uma série de mudanças. Não, não, não... Bom, primeiro porque não, não me convocam, na maioria, e depois porque, talvez porque não me convocam, eu uh, vejo mais as as desvantagens do que as vantagens. Por exemplo, no meu telemóvel é um estou telemóveis móveis, não sou não tenho, não tenho e não tenho Facebook, ou seja, não estou dentro dentro nada disso. E é óbvio que tenho noção de tudo aquilo que não tenho acesso por causa disso, né? Sim. Mas sempre para mim foi muito muito muito claro, aquilo foi mais claro para mim aquilo que eu perderia se fosse por aí, Sim. Para mim, por exemplo, é assustador, tu no comboio, as pessoas vão agarradas àquilo e, e, e, e às vezes não estão a fazer nada, é uma cena de só, não, já não... Pronto, e eu gosto, eu, gosto, eu gosto do vazio, é o vazio que faz que tu, tu olhes à volta, com que tu possas ser surpreendido com qualquer coisa. coisa. Se tu contexto. estás assim, <risos> a controlar uma coisa que tu controlas no sentido em que não, é? não, não Sim. há... Não, não estás aberta, não? Não estás aberta, não estás... Isto não é uma crítica, atenção. Isto tem a ver Sim. com, a, com a, a minha... Eu a sei qual é estar. a minha relação com, com isso. Sei o que eu poderia perder, uhum. não é? De, de tempo e de energia e de acaso por causa disso. Sim. não, Sim. não, não uh, E, pronto, é óbvio que a Beatriz pronto, nasceu, <risos> nasceu de quem nasceu. <risos> e, portanto, pronto, obviamente tem essa, tem essa referência, não é? Uh, é óbvio que tu, quando tu não tens filhos, não. pronto. Mas quando, tu, quando a, a grande cena de tu... Bom, não, isto é para a grande cena de não me de ter um filho é tudo enorme, mas <risos> uh, há uma coisa muito impressionante, que para mim foi muito impressionante, um, que eu, quando tive a Beatriz, eu senti que, de facto, tinha entrado na sociedade. Ou seja, enquanto tu não tens filhos, há uma série de coisas que, de facto, um, Tu não tens... Polido, ou seja, se tu escolhes não, não sei o quê, ninguém tem nada a ver com isso, nem ninguém te vai chatear, não sei o é. quê. A partir do momento em que que tu, que tu pões um, um ser no mundo, esse ser, bom, primeiro, não é teu, não é, é do próprio, mas também é do mundo, não é? Porque tem ao mundo, e, portanto, o mundo considera que tem a ver com isso, não é? Portanto, que é uma coisa muito, muito bonita, não é? tem um lado muito chato, <risos> às vezes terrível, mas, mas sobretudo é bonito, não é? porque tem a ver com vivemos uns, uns com os outros. E, portanto, a uma série de questões que tu não te punhas, ou que não eram questões sequer, e de repente se tornam questões. Não é? é claro que ela ainda é muito pequenina, portanto, na verdade, a maior parte destas questões ainda não são verdadeiras questões. Mas, quer dizer, eu também não acho... Um, eu não acho que, que educar, e a, e a escola nesse sentido, é completamente. Hum, hum, quer dizer, não é, porque na verdade as escolas quando nasceram, nasceram exatamente para isso. Mas os ideais pedagógicos, supostamente, não é? São, são contra isso. As escolas são criadas. Para uma, uma vez vi uma conferência de me giro, que depois foi trabalhar. Não, não, sei, ele trabalhava em pedagogia e ele, e ele tinha uma citação que era da altura da Revolução Francesa, em que, que era muito claro, em que dizia tem que se, tem que haver escolas para ensinar os cidadãos o que pensar. Não é a pensar, tem que se ensinar os cidadãos o que pensar. E, de facto, o nascimento das escolas é isto. É? Uhum. É, é, mas eu não acho que educar seja isso, Sim. eu acho que educar é... Obviamente, tu tens que fazer as coisas segundo aquilo que tu acreditas, não é? Não, não podes fazer de outra maneira. Uh, mas é, é, no fundo, mas é criar uma disposição do, do outro, quando, quando, quando se sentir capaz disso, não é? poder escolher, não é? Sim. Não é? Portanto, ou seja, eu não, por exemplo, eu sou não sou provavelmente vegetariana, mas sou, vá, 98% vegetariana. Pronto, uh, isto tem a ver com muitas coisas, desde nutrição a. Uh, questões de, de, de políticas de responsabilidade ética e, e ecológica etc. E, portanto, obviamente a, a, a Beatriz mas uh, se estamos num sítio e ela de repente tem, tem essa curiosidade porque a prima está a comer carne não sei quem era né ah, eu não vou proibir fazer isso, Tenho curiosidade. Ok, experimenta. Uhum. Tipo, e, no fundo, é, é um bocado isto que eu faço com... Eu e o meu companheiro fazemos com, o, com a Beatriz, que é, uh, ok, em casa, Acontece desta maneira, que é uma espécie de bolha, um sítio onde tu podes, de facto, controlar, controlar e não sei o quê. E depois de fora de casa as coisas são repostas com aquilo que aparece fora de casa, sim. não é? Tal como quando vais à casa de outra pessoa, essas pessoas tiram os sapatos, tiras os sapatos. Se elas não tiram os sapatos, tu ah, não tiras os sapatos, pronto, ou seja, este, sim. Sim, sim, sim. Ou seja, não não, não acho que tenha que se centrar numa cena, embora às vezes seja difícil, mas acho que é fixe tu resistires a cenas de fundamentalismo e assim, de fixações, porque na verdade, esse, esse é o problema geral, em geral, não é? Quando tu fixas, depois tu não consegues pensar com aquilo, não é? Fica só uma coisa, uma, uma coisa que é, não é ativa, Sim, não é? Não é viva. É e essa é tua experiência como educadora, tanto a Beatriz quanto com, com os com... miúdos que... uhum. com quem trabalhas, uhum. hum, influencia ou, ou reflete-se de alguma forma, tu sentes que se reflete na tua prática mais artística, criativa. Hum, Quer dizer, deve ser quase impossível uh, não haver uma... Tu vais mudando, a tua sim, vida vai avançando e as coisas, vai tudo mudando organicamente. Sim, eu, a, eu acho que, pronto, Mas pode ser mais ou menos evidente. Hum, pois, eu não sei, ou seja, eu, eu acho que uh, uh, há as consequências das coisas que são muito diretas, sei lá, por exemplo, eu acho que o facto de, de, há 10 anos, uh, fazer filmes com os miúdos não é? Uhum. Um, que são filmes deles, mas claro que também são muito teus, não é? Porque eles nunca fizeram, portanto, tu estás a orientar muitas coisas, portanto, inevitavelmente, uh, não é? Tu, tu, que não há ideias, tens de ser tu dar uma ideia, porque os filmes que acontecer, não é? Portanto, Sim. portanto uh, por exemplo, eu acho que isso fez com que eu, por exemplo, tivesse deixado de ter tanta vontade de fazer filmes. Na verdade, okay. já o espaço, por exemplo. Okay. Não é? Já okay. o espaço no sentido, não é que são meus, é essa, essa prática, alegria de fazer sim. a cena, pronto, tem um sítio de acontecer, não sim. é? Tipo, não, ou seja, não há, por exemplo, uh, ou, uh, os, os últimos filmes que eu por exemplo, fiz com, com a Johnny, por exemplo, começaram a envolver os nossos filhos, porque hum. eles estão lá e, portanto, o último é? então, filme, por exemplo, fizemos é, é a partir de um um livro do Eric Carl, que é a com Milona, e pronto, e, portanto é com o Manel e a, e a Beatriz. Ou seja, as coisas, acho que as coisas estão sempre ligadas, mas eu não sinto, posto isto, eu não sinto propriamente que haja, que tenha havido uma, uma alteração propriamente. Ser, ser passado a fazer de maneira diferente, não é? quer o desenho, quer, quer os filmes, não, não, não, não sinto isso, não, não, não, não vejo, quer dizer sim. que não esteja, mas não, acho sim, que não. Sim, mas é sempre, é sempre impossível não haver um... Sim, sim, não, as coisas estão ligadas. Do teu trabalho artístico provavelmente levas muito para, para uma sala de aula, vamos para uhum. assim, ir à sala de aula... Sim, sim, claro, é um trânsito estão, estão, sem sim, fluido, sim. não é? Sim, está tudo ligado.